Olá, boa noite, graça e paz, que a presença do Senhor possa estar invadindo o seu lar e a sua vida, que Ele encha seu coração de esperança e, e como eu não vi vocês ainda nesse ano, eu desejo um 2021 muito abençoado. Eu desejo do fundo do meu coração que nós sejamos batizados com um batismo de consciência. Consciência de quem nós já somos em Cristo, mas consciência principalmente de quem Ele é para nós. Que nós possamos semear sementes novas para que nós tenhamos um ano diferente. Que nós possamos fazer diferentes, diferente para colher resultados diferentes. É isso que eu desejo para você. Um 2021 de restituição. Restituição em todos os aspectos, mas principalmente de crescimento na vida espiritual. Amém, queridos? Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, eu louvo ao Senhor pelo privilégio de uma vez mais poder estar aqui e poder repartir com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria que você aquietasse teu coração. E que você recebesse essa palavra de hoje como uma semente. E que você plantasse ela em terreno fértil e que você regasse ela com cuidado, para que ela cresça dentro de você, e que ela produza, e que ela produza a 30, a 60 e a 100 por um esse é o desejo do meu coração. Eu te convido para fechar os teus olhos e que você ore comigo e por mim, para que o Espírito Santo use de graça, de bondade e de misericórdia para com a minha vida, e que eu possa entregar somente aquilo para o qual Ele me enviou, para o qual Ele me designou nessa noite. Em o um nome do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus nós queremos te adorar. Pai, e eu quero te adorar na certeza de que o Senhor cuida de nós. A tua palavra diz, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém o mundo e os que nele habitam, eu quero te adorar Senhor por saber que em meio às tempestades da vida eu posso descansar em ti, eu posso estar em paz com aquilo que eu não posso mudar e eu quero estar em paz e sentir esta paz que sobrepassa todo entendimento, mas que guarda o meu coração e os meus pensamentos em ti, ó Cristo Jesus. E eu sei que se a minha vida estiver fundamentada, se a minha vida estiver enraizada em ti, em meio às adversidades, eu posso estar em paz. E quando as trevas avançarem, eu estarei escondida em ti, porque a tua palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tu dizes para mim e tu dizes para os meus irmãos que estão ouvindo nesse momento essa oração. Que o Senhor nos deu a tua paz, mas é uma paz que o mundo não pode dar, porque ela vem do alto, ela é espiritual e ela é sobrenatural. Quando o mundo parecer cruel, tu nos darás suporte, tu serás a nossa estrutura firme quando o tempo parecer levar tudo embora, Tu serás a nossa paz. Tu serás a nossa estrutura firme na qual nós podemos descansar. Em momentos de medo e insegurança, Tu nos darás a Tua paz. Tu serás o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E assim como a criança se aquieta nos braços de sua mãe... Que assim seja a minha alma para contigo nesse instante. Senhor, silencia as vozes do medo que nos impede de avançar. Que nós possamos confiar inteiramente em ti. Edificando a nossa confiança naquilo que tu nos diz. Que a nossa atitude seja de completa rendição na tua soberania. Até que alcancemos um ponto até atingirmos um ponto em nossa fé, em que não haja mais obstáculos, que não haja mais nenhum obstáculo entre nós e Ti. É no Teu nome precioso, ó Cristo Jesus, que nós oramos, certos de que o Senhor nos ouve, em o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queridos, hoje uh, eu vou dar continuidade ao que tem sido abordado aqui conforme a direção que o Espírito Santo tem nos conduzido. E esse tema tem sido muito precioso. E eu, e eu costumo dizer que quando o Senhor insiste com uma fala, é porque realmente Ele quer fundamentar isso dentro de nós. Mas não apenas isso. Ele quer tornar um modelo de vida. Ele quer que a gente aplique no nosso dia a dia, no nosso dia, a dia isso. De forma consciente. E aí nós vamos ter os resultados. E eu, eu quero dizer para vocês que eu sempre procuro levar para o Senhor e sempre repartir com vocês algo que seja relevante, princípios que sejam relevantes e para que isso fique bem radicado, bem enraizado em nosso coração eu gostaria de repartir com você e para que nós juntos possamos entender inicialmente, antes de entrarmos propriamente na palavra, que nós entendêssemos o que de fato é um princípio. Quando eu falo aqui que os princípios são importantes, que eles são fundamentais, mas o que é um princípio? De forma prática. Um princípio é algo essencial na composição da nossa fé, na composição da nossa convicção. Princípios são elementos essenciais, como se fosse uma base, um pilar, uma coluna, aquilo que dá sustentação, aquilo que dá suporte para a nossa fé. Isso é um princípio. É como se eles fossem os nutrientes do alimento, daquilo que Deus comunica na nossa vida. Vejam, queridos, a importância de nós entendermos isso. Eles também são essenciais na formação, no desenvolvimento da nossa saúde espiritual, do nosso entendimento. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra comigo em Josué, no capítulo 1. Vamos ler apenas três versículos, do 7 até o 9. E o, e o tema dessa noite, o tema que o Espírito colocou no meu coração para eu repartir com vocês, se chama Recalculando a Rota. Vamos lá. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em Josué. Capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. A palavra do Senhor diz, Tão somente ser forte e muito corajoso,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 farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Queridos, que palavra, que conselho maravilhoso para as nossas vidas nesse início de ano. E o Filho de Deus, eu e você como filhos de Deus, nós, hum, o Filho de Deus ele só pode ser eficaz, forte e corajoso se a sua vida, se a minha vida estiver alicerçada na palavra de Deus. Se nela eu e você meditarmos todos os dias e de forma consciente aplicarmos no nosso dia a dia, assim nós veremos os resultados dessa palavra aqui de Josué. Então, Josué 1,9, ele diz, Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, veja, ele não apenas diz, seja forte e corajoso, mas também diz, Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores, pela situação adversa que você esteja passando, pela dor, pela aflição, pela doença, eu sou contigo. Mas o que vemos ali fora, não é isso. O que nós vemos ali fora hoje, nesse tempo, é que as pessoas facilmente desistem dos seus objetivos. Não é verdade, queridos? E nós vemos isso acontecendo muito com os jovens. Uh, dados oficiais dizem que os jovens não têm dificuldade de entrar num projeto novo. Aliás, eles gostam de novidade, eles entram com muita força, com muita vontade. O problema é quando chegam os obstáculos. Quando chegam os obstáculos, a grande maioria deles desiste diante dos primeiros obstáculos, diante das primeiras dificuldades. Então, a pessoa, ela entra na faculdade e algumas cadeiras ficaram difíceis, ela desiste da faculdade. Ela começa um emprego novo e o chefe é um pouco exigente e ela desiste do emprego. O casamento entra em crise e alguns problemas que seriam facilmente resolvidos mas a pessoa prefere desistir, dizendo que casou com a pessoa errada. Que aliás, essa pessoa com que ele ou ela se casou, não tem nada a ver com aquilo que ele imaginou anteriormente. <risos> eu, eu costumo dizer que com que ele ou ela idealizou, né? A pessoa entra na igreja e algo aconteceu que ela não gostou, ela também desiste. As pessoas hoje desistem de lutar com muita facilidade. Mas eu quero que você saiba que o nosso Deus, ele não nos ensinou a desistir. Muito antes pelo contrário, como essa palavra inicial que lemos ali, ele diz, ser forte e corajoso. Querido, independente da situação que você esteja enfrentando hoje, e todos nós enfrentamos tempestades, todos nós enfrentamos lutas, adversidades, todos nós em algum momento já pensamos em desistir, não é verdade? Mas Deus promete estar conosco aos finais de semana. <risos> Será que é isso, queridos? Não. Não. Ele promete estar conosco todos os dias. Até quando? Até o fim. E eu amo a palavra porque ela está permeada de história de pessoas como nós. Pessoas comuns como eu e você. Algumas erraram, outras acertaram. Algumas e tantas quiseram desistir. Moisés quis desistir. E ele disse, senhor, escolha outro. Escolha outro para esse projeto, tu sonhou muito alto para mim. Eu nem sei falar. Eu vou ter muitos problemas, por favor, escolhe outro. Elias também quis desistir. Aliás, Elias quis até morrer. Elias era forte, corajoso. Ele era uma, um profeta de Deus. Mas ele quis desistir. E quis até morrer. Depois, para você olhar, está em 1 Reis 19, 9. Pedro também passou por muitas aflições, passou por tempestades e desistências. Né? Então, às vezes, nós recebemos de Deus uma palavra, e essa palavra é real de Deus na nossa vida. Né? Deus ele fala com a gente. Deus ele, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é compassivo. Mas a gente recebe uma palavra de Deus, e muitas vezes, diante das adversidades, nós queremos desistir, né? Por não termos discernimento, por não termos eh, revelação de Deus, nós queremos desistir. Mas eu quero te dizer que. Nós também, eu e você, em meio às lutas e às diversidades que muitas vezes nos sobrevêm, sem nenhum aviso, nós ficamos desestruturados, não sabemos o que fazer. Quando nós temos um Deus soberano, que dirige, que governa as nossas vidas, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais mas parece que isso não é suficiente, e às vezes, queridos, nós recebemos de Deus uma palavra e achamos que nós não precisamos fazer nada, e por não termos discernimento, por sermos ignorantes mesmo, e quando eu digo ignorante, eu digo no sentido de não termos luz não termos discernimento, nós usamos essa promessa como um sofá sobre o qual nós nos espalhamos em indolência. Quando deveríamos usar a promessa como um cinturão para fortalecer nossos ombros. E nos prepararmos para o trabalho que se encontra diante de nós. Em Cristo, Deus nos deu toda sorte de bênçãos espirituais. Mas nós devemos, com força e coragem, nos apropriar delas. E é o Senhor que nos habilita a cumprir o propósito. Algumas pessoas desistem porque não querem passar pelo processo. Não querem passar pelo tratamento de ser disciplinado por Deus. Por quê? Porque isso vai exigir delas renúncia. Isso vai exigir de nós renúncia do nosso eu. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que eu achava que eram importantes para mim. Sabe qual é a vontade de Deus para nós, queridos? Isso está registrado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor diz, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus, para mim e para você, é que sejamos gratos. Queridos, a gratidão é uma forma de mantermos o nosso coração limpo, mantermos o nosso coração livre da amargura, livre do queixume, de querer desistir. E em 1 Coríntios, no capítulo 10, você olha lá depois. A palavra do Senhor diz que o que impediu o povo de entrar na terra prometida foi a murmuração. Depois você olha lá, porque é em 1 Coríntios, o capítulo 10, do primeiro é o capítulo todo. Aqueles que vivem uma vida lamentando, não entrarão no reino dos céus. Queridos, o Senhor não mudou. O Senhor não muda. Ele é desde sempre e para sempre. Ele já proclamou liberdade aos cativos. Ele já deu vista aos cegos. Ele já pôs em liberdade os oprimidos. E como se dá esta trajetória? Como se dá esse processo de transformação para a liberdade? O que significa eu e você alcançarmos um coração livre? Gratidão. Sendo grato. Entenda. Não é um coração agradecido. Às vezes a gente confunde gratidão com agradecer. E agradecer, muitas vezes, pode ser a forma com que eu estou reagindo ao benefício. Mas a gratidão, ela vai além de agradecer o benefício. É na consciência. É a consciência que eu estou adquirindo. É a convicção da identidade da pessoa que eu estou me tornando em Cristo todos os dias. Se você tentar ter um coração agradecido, sabe o que vai acontecer? Ora você estará agradecido, ora você não estará. Porque ora você tem motivos para agradecer. Para agradecer, e horas você não tem nenhum motivo. Por isso que a gratidão é um princípio, ela é um fundamento, e não um comportamento. Hoje as pessoas oram em cima das necessidades, elas oram em cima das urgências, não fosse as necessidades, elas não orariam. Porque a gente confunde... Oração, competição. Vocês entendem quando eu digo que nós somos construídos dentro de uma falsa identidade sobre quem é Jesus, sobre quem eu sou, sobre como eu devo agir, como eu devo reagir. Na verdade, queridos, às vezes eu penso que alguns de nós foram estragados da forma que nós fomos ensinados, mas o Espírito Santo, em sua infinita bondade e misericórdia, ele cuida de nós, ele trata de nós e ele desconstrói isso, a ponto de que tudo que era velho Todo conceito, todo preconceito que eu tinha, através da luz da palavra, ele vai desconstruindo isso. A ponto de eu tocar o que realmente é genuíno. Eu tocar o que realmente é puro. Queridos, oração é comunhão plena. A partir de um coração grato independente das circunstâncias. As coisas estão fluindo no teu dia, está acontecendo tudo leve, tudo maravilhoso. Senhor, eu quero te adorar pelo meu dia, da forma que as coisas estão acontecendo. Mas se as coisas estiverem péssimas, acontecendo tudo ao contrário do que você gostaria, Senhor, eu quero te adorar. Não porque as coisas estão boas nesse dia, mas porque tu és bom e porque a tua bondade e a tua misericórdia e a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Porque a tua bondade, a tua fidelidade dura para sempre. Por isso eu posso te adorar. Porque essa situação adversa que está acontecendo hoje comigo, ela é temporária, ela é transitória. E os meus olhos já estão em ti, no que é eterno. Por isso eu posso descansar, por isso eu posso te adorar. Em meio a essa tribulação que vai me preparar para o que é eterno que esse processo doloroso que eu estou passando hoje vai me preparar para a eternidade. Queridos, Paulo ele aprendeu o princípio quando ele diz: "Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a estar contente quando eu tenho muito e eu aprendi a estar contente na mesma proporção quando eu tenho pouco ou quando eu não tenho nada portanto a gratidão você flui no sentido de entregar desse modo nem as minhas necessidades se tornam carências olha que glorioso isso eu não sou carente das minhas necessidades. Eu sou grata ao Senhor, não porque eu já tenho tudo o que eu quero, mas porque eu tenho muito além do que eu preciso quando eu tiro os meus olhos do que é transitório, do que é temporal. Efésios, no capítulo 1, eu tenho vontade de ler, de ter. Tão maravilhoso que é o que o Senhor fala a nosso respeito. Ele diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele diz outra, outra fala. Que eu não sei para te dizer o endereço agora, mas ele diz assim, aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais além, de tudo quanto eu preciso, de, de tudo quanto eu imagino, segundo o poder que em nós opera. Você está vendo isso? Quando eu sou desconstruída, da forma errada com que eu fui ensinada, eu já posso tocar isso. Aleluia que o Senhor nos leve para esse lugar, que o Senhor nos leve para esse lugar, em nome de Jesus. Eu toco isso quando eu já tenho realidade de que as necessidades não significam para mim carência, não significam mais para mim prejuízo, não significam para mim ausência ou danos. Queridos, vocês já imaginaram quando a igreja experimentar essa altura no Espírito? De termos consciência da pessoa que nós somos em Cristo e do propósito para o qual nós estamos cumprindo aqui na face da terra. Eu não vim aqui para estudar, como eu costumo dizer, para me casar, para ser bem-sucedida no meu trabalho, para ter uma empresa, para enriquecer, para fazer as melhores viagens. Não. É muito maior do que isso o projeto de Deus para as nossas vidas. É muito melhor do que isso quando eu aprendo a descansar como aquela criança. Descansa no colo da sua mãe. Que seja assim a nossa alma para com o Senhor. Você pode falar assim para mim, Nelson? É fácil para você falar isso. Eu quero dizer que o que o Senhor deseja é nos levar para esse lugar para esse lugar de descanso para esse lugar onde eu já tenho tudo, onde tudo já está preparado. Mas eu quero te dizer também que eu e você não alcançamos isso esperando, deixando a vida me levar. Ah, Deus vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Deus vai me dar. Não, não. Não é assim. Isso é trabalhado em nós. Isso é trabalhado em mim e isso é trabalhado em ti por meio dos processos. Por isso, meu irmão amado, minha irmã amada, preste atenção no que você está enfrentando hoje. Qual é o teu momento? Aonde o Senhor, por meio dos processos, por meio das circunstâncias, está te levando? Não fique se debatendo. Não fique sofrendo. Perguntando para Deus, por quê? Meu Deus, por que essa desgraça caiu na minha cabeça? Por que não cai ali na cabeça do vizinho? Porque certamente o Espírito de Deus está querendo te ensinar algo para a eternidade, por meio desse processo que você está enfrentando hoje. Portanto, se eu pudesse te dar um conselho, seja grato. Seja grato. Queridos meus irmãos, a gratidão, ela nos liberta da idolatria. E às vezes a gente pensa que idolatria está relacionada apenas ao aspecto religioso, não é verdade? Não. Idolatria... É tudo aquilo que eu e você idealizamos fora do propósito. Como é sério isso? Como a gente não para para pensar sobre isso? Às vezes você idealizou a vida de um jeito. Às vezes você idealiza as pessoas do teu jeito. Às vezes você idealiza a igreja. Às vezes você idealizou tantas conquistas. E porque as coisas não aconteceram da forma que você idealizou, você se frustra, desanima e desiste. Ah, meus irmãos amados. Às vezes a gente faz um monte de sujeira e quer que Deus limpe. Às vezes eu construo a minha casa, a minha vida na areia e tenho a coragem de pedir para Deus que ela não caia, quando ela não tem estrutura quando ela não tem uma base, quando ela não tem um fundamento, quando ela não tem coluna, quando ela não tem nada, eu ainda peço para Deus para que, que Ele não deixe ela cair. Queridos, muitas vezes, muitos de nós tomamos decisões importantes sem ao menos orar, Às vezes, as pessoas fazem negócio sem ter nenhuma previsão de como vão pagar. Ah, Deus proverá. Deus proverá. Deus não é um Deus inconsequente, como muitas vezes nós falsamente o idealizamos. Não, não. Ele é um Deus soberano, que trabalha sobre fundamentos firmes, imutáveis. Às vezes a gente casa, algumas pessoas casam só porque acharam a pessoa bonita, <risos> só porque acharam o pretendente bonito, ah, ele, ele costuma bater na mãe dele, sabe? Mas comigo eu tenho certeza que vai ser totalmente diferente. <risos> e quando a coisa desanda, nós pedimos a Deus ajuda para limpar uma bagunça muitas vezes criada pela nossa própria ignorância. Me perdoem se a fala de Deus está sendo tão direta assim. Porque ele deseja nos ensinar. Como o título da mensagem que ele me deu. Ele deseja recalcular a tua rota. E agora de uma forma correta. A gratidão nos liberta da idolatria. E também da murmuração. E o que é a murmuração? A murmuração é a forma como a gente expressa a nossa insatisfação. A partir do momento que eu não alcanço os idealizados. Então eu me amarguro, eu me ressinto. O que nos impede de possuir a terra Queridos, por favor, que nesse momento você deixasse que o Espírito Santo de Deus agisse dentro de ti, trazendo luz. O que impede a mim e a você de possuir a terra na dimensão do reino e viver uma vida bem-aventurada? Sabe o que é? A murmuração. Você pode até não ter percebido. Mas não são as pessoas que estão impedindo você. Não. Também não é Deus que está te dando, que não está te dando o que você precisa. Deus já nos deu todas as coisas. Efésios 1. Depois dá uma olhada. E se Ele nos deu todas as coisas ele não nos deu só o que nós precisávamos no sentido de que da necessidade eu vou repetir para que isso fique muito claro dentro do nosso coração se ele nos deu todas as coisas ele não nos deu só o que precisávamos no sentido da necessidade e nem aquilo que eu merecia no sentido do reconhecimento. Ele nos deu. Todas as coisas. Ele nos fez plenos. Mas a murmuração nos cega. Queridos. Eu estava construindo a palavra. E reparti isso com a Catiúcia até. E eu estava... Construindo a palavra, eu acho que na sexta-feira, quando teve a adoração dos jovens aqui, eu estava construindo e ao mesmo tempo ouvindo a adoração tão preciosa. Tão preciosa. E eu em casa pude sentir a presença do Espírito. E o Espírito ministrou assim para mim, eu coloquei aqui. Que a mesa está posta todas as manhãs. Todas as manhãs ele recalcula a nossa rota, quando ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todos os dias, todas as manhãs. E ele disse para mim que, ele ministrou isso no meu coração, sabe? E ele disse que é uma mesa posta, sob medida, para cada um de nós. E sob esta mesa está tudo que nós precisamos para sermos gratos naquele dia. É força que você precisa? Tem força lá. É paz que você precisa? Tem lá. É discernimento que você precisa? Tem lá. A gratidão que você precisa está disponível. A paz que você precisa está disponível o discernimento que você precisa para tomar as decisões de uma forma correta estão lá mas nós estamos cegos na nossa pressa de fazer tudo do nosso jeito eu quero fazer do meu jeito e do meu jeito não dá certo nós somos surdos porque o Senhor tem conselhos para nós todas as manhãs também. Ele nos fala, Ele quer nos dar direção, mas nós estamos surdos por causa da murmuração. Muitos de nós já acordamos murmurando, seja porque está chovendo, seja porque está calor, seja porque está frio. Se pudéssemos mensurar isso no reino espiritual, como isso é maléfico para as nossas vidas. Por que as pessoas se sentem prejudicadas, queridos? Porque elas idolatraram. Porque elas idealizaram. Elas fizeram um juízo prévio e agora a situação não é correspondente. Então, o que falta em nossa vida para entrarmos na terra que nós não entramos? O que nos falta para ver as coisas que nós ainda não vimos? E herdar aquilo que está prometido. Sabe quando vai se dar o rompimento nas nossas vidas? Quando a gente tiver um coração grato, um coração entregue. Aí nós nos tornamos herdeiro Daquilo que está para ser revelado Queridos Que a falta não nos faça murmurar Que as dificuldades não permitam Que a gente se amargure E que os riscos não nos façam medrosos Porque na vida há riscos Não tenha medo na vida há dificuldades, não se amargure. Na vida há perdas, não murmure. Você pode me perguntar, como eu vou enfrentar a minha ansiedade? A resposta para mim e para você é, sendo grato. Sendo gratos. Como eu vou manter um coração puro? sendo grato. Gratidão de modo que a nossa boca não murmure, que o nosso coração não desanime e que o nosso espírito não se abata. Que a nossa boca não seja de quem lamenta, mas de quem agradece. Que o nosso espírito não seja espírito de quem desanima, mas de quem persevera que o nosso espírito seja perseverante que o nosso coração seja afetuoso e a nossa boca seja carregada de gratidão eu convido vocês para nós abrirmos a palavra no salmo 116 eu gostaria de ler com vocês esse salmo A palavra do Senhor diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor: Ó Senhor, livra minha alma compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso o nosso Deus vela pelo simples e ele me salvou achava-me prostrado e ele me salvou volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo pois livraste da morte a minha alma das lágrimas os meus olhos da queda os meus pés andarei na presença do Senhor na terra dos viventes eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo. Teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias, oferecer te sacrifícios de ações de graças, em invocarei o nome do Senhor, uma vez mais cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluias. Sabe como você mantém um coração grato todos os dias, não desistindo, não se queixando, não se sentindo prejudicado e não desistindo. Enfrente a vida com gratidão. Enfrente esse 2021 dando graças ao Senhor em tudo. Porque nós vimos lá inicialmente, porque esta é a vontade de Deus. Queridos, eu não agradeço a Deus pelas dificuldades. Mas eu sou grata a Deus por ser a pessoa que Ele escolheu para enfrentá-las. Eu sou grata porque os meus olhos podem ver. Eu sou grata porque o meu coração pode sentir e eu sei que 2020 foi um ano desafiador para todos nós. Mas eu também percebi a capacidade que existe dentro de cada um de nós de nos adaptarmos. Não é verdade? E a capacidade, e a capacidade de adaptação, ela passa por três níveis. E o primeiro deles é aceitar a mudança. Imagine que muitas pessoas tinham uma vida financeira estável e com tudo o que aconteceu, de repente, tudo mudou. De repente, ela tinha uma casa grande e confortável e ela teve que mudar para uma casa menor. Ela precisou se adaptar. Talvez ela precisou, talvez você precisou se adaptar com um emprego novo, ganhando talvez muito menos do que você ganhava no emprego anterior. Você precisou se adaptar. Né? Então, primeira coisa, aceitar a mudança; dois, ampliar as opções, se reinventar, fazer coisas novas; e três, partir para ação e não ficar esperando que as coisas caiam no seu colo, porque elas não vão cair. Queridos, existem duas atitudes que nós podemos tomar diante da realidade. É até uma forma poética que eu vou dizer aqui. <risos> ou nós podemos beijá-la, ou nós podemos negá-la. Beijar é aproximar, é encarar, é encarar. Já que a situação é esta, então nós vamos dar um jeito. E nós vamos resolver isso. Ou você pode ficar negando a vida inteira. Olhando para a situação, olhando para o que você não tem. E esperando, um, dois, três, cinco, dez anos, sentado na cadeira de balanço, movimentando-a incessantemente, sem que ela te conduza para nenhum lugar. Mas se você é daqueles que não retrocede, e eu creio que você é, eu vou repartir com você agora dez comportamentos fundamentais para a superação. E o primeiro deles é aceitar a realidade, o segundo, abandone o papel de vítima, saia desse lugar, terceiro, busque autoconhecimento, quando você passa, quando nós de, de maneira geral passamos por uma grande mudança, é a nossa oportunidade de nos conhecermos porque nós não nos conhecemos quando estamos em um ambiente confortável. Muitas vezes, nós precisamos ser desafiados para crescer. Por que o casamento é tão desafiador, queridos? Porque nós saímos da zona de conforto, do lugarzinho lá na nossa casa, lá na nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, que nós éramos aceitos do jeitinho que éramos. Mas agora, as coisas mudaram. Elas são completamente diferentes no casamento, muitas vezes, a gente descobre que nem tudo que é óbvio para mim é óbvio para o meu cônjuge. Não é verdade? <risos> muitas vezes, a vida, através dos processos, vai nos colocar em situações que aflora muitos sentimentos negativos dentro de nós. Aflora a raiva, muitas vezes a agressividade, ira. Mas nós precisamos nos adaptar e não querer desistir. Quarto, assuma a autoria da sua própria vida. Não, não seja alguém que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Não seja. Quinto, pedir e aceitar ajuda. Um dado importante, querido, sobre pessoas que superam as suas dificuldades... Elas têm a capacidade de pedir e aceitar ajuda. Todos nós precisamos uns dos outros. Exemplo mais claro que quando nós ficamos doentes, né, faz parte do processo de cura, pedir e aceitar ajuda. Sexto, não se conforme. Eu e você somos capazes de aprender. Sétimo, agir apesar do medo. Pega seu medo, coloca no bolso e vai. Já dizia Cora Coralina. Oito, oitavo. Cuidar bem de si mesmo. E eu não estou aqui falando apenas da aparência, mas cuidar das emoções também. Encontre alguém, uma amiga para tomar um café. Um amigo para tomar um café. E falar sobre aquilo que está te afligindo, querido, às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Nono, seja grato. A gratidão faz parte da superação, porque a gratidão é o que traz para você e para mim a percepção de que vale a pena viver. De que até, de que até mesmo nas dificuldades, nós encontramos motivos para continuar. São nas crises que nós amadurecemos. Portanto, seja grato. Eu sei que muitas coisas não saíram como planejamos, mas muitas outras saíram melhor do que esperávamos. Seja sincero. Talvez você perdeu algumas coisas, mas com certeza ganhou muitas outras. E por meio dos processos, a gente aprende a ser grato. E para finalizar, décimo. Desenvolva a sua vida espiritual. Leia a Palavra. Aplique-a no seu dia a dia. A palavra está permeada de conselhos maravilhosos que quando aplicados de forma consciente promovem cura e crescimento em nossa vida. Ore. A oração reduz a ansiedade e gera confiança. Lembra da mesa posta. Sabe, queridos, nós precisamos estar conscientes isso é muito importante. Que nós não vamos corresponder todas as expectativas. Eu nunca tive esta presunção de conseguir satisfazer as expectativas das pessoas. Não tente fazer isso. Certamente nós não vamos conseguir. Você e eu vamos nos desapontar conosco mesmo muitas vezes. Vai faltar para mim e para você muitas coisas que nós achávamos que era essencial. Mas nesse momento, sabe qual vai ser a nossa atitude? A nossa boca vai louvar. O nosso entendimento será renovado e o nosso espírito será iluminado. Portanto, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai. Eu sou grata ao Senhor. Porque no Espírito eu já sou eterna. Porque o Espírito de Deus testifica isso dentro de mim. Eu sou grata ao Senhor porque eu já saí do campo da intuição. Onde eu apenas observo, comparo e concluo. Eu sou grata porque a minha alma está... Na minha alma está acontecendo a regeneração. E eu também sou eterna na alma. A nossa alma é eterna. Eu sou grata ao Senhor porque eu tenho consciência que do, o dia que eu deixar esse corpo mortal e ser revestida da imortalidade e, esse, e, e no espírito eu receber um novo corpo, um corpo glorificado, onde esse corpo glorificado também será eterno aí eu verei face a face eu verei o senhor face a face e eu estarei com ele para todo sempre e para sempre e sempre porque eu estou bem certa de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nesse ano de 2021 que está acontecendo, permita que o Senhor recalcule a tua rota. Seja forte e corajoso, persevere, seja disciplinado, seja responsável e você terá êxito. Plante novas sementes, se você quiser ter um ano com uma produção diferente do que foi os outros anos na tua vida, nem falo do ano que se passou. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Mas reconheça-o em todos, em todos os teus caminhos. E você será alguém bem sucedido. Se você foi edificado com essa palavra, se você foi edificada com essa palavra, reparta ela com alguém. Reparta ela com a, aquelas pessoas que você ama para que o Espírito Santo de Deus possa continuar a produzir virtudes dentro de nós. E nós não sejamos mais como uma bela árvore, com belas folhagens, mas que quando o outro procura fruto, ela não tem o que oferecer. Que nós sejamos árvores frutíferas, cheias de virtudes, para abençoar, para consolar, para edificar uns aos outros. Em o nome do Senhor Jesus.